Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o um método surpreendente para ganhar dinheiro em casa. De mil reais, não tava conseguindo nem dormir, o né? que eu aprendi com esses cara, eu consegui reverter a situação e mudar a minha vida. Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro, então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais. Nossa, eu falei, quem, quem indicou você que falou? Eu, eu, falamos junto foi o Marcelo Marrom. Foi o Marron, que teve aqui. Marron, Marron, Marron. Marcelo Marrom, Marcelo Marrom, que, Marron, que também é, é um querido Marcelo Marrom, que inclusive ele também, é meio parecido com você, ele também tem as as. as... É, como é que eu posso dizer? Ele também tem uma coisa de reunir o pessoal e fazer por conta própria, de é, bater um papo, ele é falar meu da Bíblia. Filho na fé, né? É, é. Então ele não podia ser muito diferente. É, é, é. é o que ele aprende comigo é. todo dia. É isso aí. E... Tem crescido muito isso, né? Caio, tem, essa tem... coisa de grupos a turma. Não, ó, isso é... não tem mais volta. É, não tem mais volta, né? Não tem mais, é mais volta. É tipo não. o taxista puto com o um motorista de aplicativo. É. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Pode ficar puto. Eu fui impactado. Eu, tô... eu fui impactado até abril. O aplicativo 69 <risos> Você vê o contrário sei lá, né Ele só funciona ao contrário é, Só funciona ao contrário Mas olha só uhum. é, Eu fui impactado porque Um outro dia eu fui para minha casa E a minha mulher foi fazer parte De um grupo de oração ela né Foram ler o evangelho Daqui a pouco tinha 30 pessoas na minha casa, bicho Olha aí, que coisa. E eu tava assim, eu sou aquele cara seguinte, não, não que eu seja aqui nós, pelo amor de Deus, eu sou cristão e tal, tenho a minha religiosidade, eu curto muito o meu foro, uhum. tá certo? Uhum. Eu preservo o meu foro. É, é o único que realmente me interessa. interessa. Faço é. o que eu posso pelas pessoas, mas não interfiro... Uhum. No foro, do próximo, uhum, claro. em relação à sua claro. fé, à uhum. sua religiosidade. Se quiser trocar uma ideia, a gente troca, mas Isso. também não invado uhum. o território, é. né? Enfim, e aí rolou uma situação de várias pessoas na minha casa, e eu gosto de receber e tal, fiz a Cara, eu tava muito meio em off, assim, meio, putz, sabe? Meio saco cheio? Não, assim, pô, não tá, vamos, né? Não tava afim, mas foi. Não, foi não. Chegaram, é, não tem né? Jeito, aí, é. vamos lá, né? É. Tamo aí. Foi uma das experiências muito legais. Que assim. bom. Só da minha casa. Que aceitei bom. Aceitei o bem. Que bom. Né? Que coisa linda. Até que foi muito divertido. Assim, foi uhum. uma coisa que eu deixei rolar. Uhum. E eu recebi outro dia lá em, em Salvador... Uma placa do neto do Jorge Amado. Hum! Se é de paz, pode entrar. Pode entrar. Então, essa ficou até... É. Coincidentemente, alguém depois... Então, se é do bem, se é da paz, Deixa pode entrar. entrar. É. Deixei entrar. Foi muito especial. Que coisa boa. Deu uma bela guinada, assim, em algumas coisas que estavam acontecendo, eu não digo na minha, em nossas vidas, que é da minha família. Uhum. E foi uma experiência muito divertida. Porque, assim, tudo que é legal, acho que se te faz bem, não uhum. importa se é, é Y ou X. É, é aquilo que é bom para você. Porque recreia é tipo, o né? espírito. É isso aí. O espírito se recreia. A gente vive muito sem recreação espiritual. E não existe nada mais gostoso do que a alegria do espírito. Pouca gente conhece. O pessoal fica achando que é happy hour que faz alegria. <risos> que é isso, que é aquilo. Que é ir para balada. É aquela alegria que vem do discernimento, da compreensão, do amor que cresce, da alegria do bem daquele olhar que abençoa os outros sem informar, que eu ando pela rua abençoando todo mundo. Assim, eu cheguei aqui vi ali quem me atendeu tão meigamente, com uma máscarazinha eu perguntei se ela queria que eu pusesse a mim, ela disse, não, é que eu sou imunossupressa, Aí eu falei, tá legal, aí eu orei por ela, ali olhei pra ela, falei, senhor, protege ela para que nada aconteça com ah, ela. É isso. E tal. Vou abençoando todo mundo. Não protege, não. Todo mundo, a moçada ali. Tem gente que quer, tem gente que não quer. Quem não quer, não fica sabendo Lógico. porque eu não faço propaganda, eu Sim. só olho com amor. É. e Tem um ali que você precisa abençoar muito. É? <risos> Depois nós vamos conversar. Precisa muito. errante, muito errante. É, esses aí. Os errantes são os que Deus mais procura. É verdade. São os errantes. É a porta de entrada. O cara né? que diz esse, que sabe... Esse é maravilhoso. É. Esse que diz que sabe... É o que menos já sabe. Já não é. Já não é mais. Já não é, cara. Enquanto você está com aquele espírito de que diz, me leva, me conduz, me mostra, me ensina, você está dentro. É humildade, é. né?